Olá amigos do canal do Cícero e da Madalena Há mais ou menos sete anos atrás Eu tive o privilégio de conhecer esse senhor que está aqui na, na nossa presença E um dia conversando com ele Eu tive o desejo de a gente fazer uma gravação Da história desse homem Que hoje tem... Aí Ele vai falar Quantos anos? 88 88 anos Seu nome completo para nós, por favor Gustavo Augusto da Silva E a gente chama ele de Tio Gustavo tudo por, conta, é, tudo por conta do carinho que nós pegamos por ele. Porque esse homem que vocês estão vendo aqui, gente, nessa quarentena, ele ficou tão desenchavido, um homem que trabalha desde quantos anos? Ah, desde que tem uns 10, 15 anos por aí. É. E hoje ele é um dos melhores cafeicultores da região. Um produtor de café muito bom e tio desse amigo nosso, muito querido que a gente tem chamado Toninho Baquião. É, agora o senhor vai falar para nós um pouquinho do tempo quando o senhor começou a lidar na roça? Ah, quando eu comecei a lidar, o papai morou 14 anos lá em Pratapos. Ele, ele tinha uma olaria lá. Eu comecei a ir na olaria, trabalhando. E eu não, eu não tinha dinheiro para pagar um menino para me ajudar. E o papai não, o sozinho não, porque eu sei fazer tudo na olaria. E eu trabalhava o, a estrada de passava a beira ali. Já tinha muito movimento, gente, né? Ah, mas você trabalhando hoje domingo, dia santo, é pecado. Não. Deus vai me dar um pedacinho de terra para mim. Porque se eu trabalhasse dia, domingo, dia santo, e meio de semana ficasse toma, mas não, era direto. Eu me encaixasse era chupar picolé. Nessa época eu não chupava um picolé para segurar, porque o dia que o papai vendesse lá, eu queria comprar um pedacinho de terra para mim. Quando ele vendeu, aí nós viemos para cá, eu comprei três arqueiros. Eu, Deus é tão bom para mim, que eu, eu, os outros falar que era pecado trabalhador. Eu falei, não, Deus eu me deu um pedacinho de terra para mim. Eu não pedia junto com o papai, não. Apareceu três arqueiros de terra junto com o papai ali em cima. Ó. Olha só! É, então a mãe dos além fazia almoço. Eu ia lá, trabalhava, quando era a hora de armoção, vinha no sal, voltava para trás. Olha só e que tocava benção! Que Os três benção. arqueiros sentiam punha o burrinho, de pato, arriscava, mas aí o burrinho, eu fui buscar boi no parto para cairar e o faísca que matou o burrinho, e eu fiquei assim, eu, eu falava, mas não andava, fiquei... aí foi um gritão, o rapaz estava perto lá, pegou o carro de boi, veio e me trouxeu aqui. Estava tempo eu... de chuva? Estava chovendo ou estava a tempo foi de chuva? Não, chuva por pouquinho, chuva passageira. Passou a chuva? É, foi rapidinho, aí o rapaz trouxe me encostou o carro ali, Aí ele me pôs dentro do carro eu, eu falava, mas não andar não tinha Quer jeito. Quer dizer que o raio matou só o burrinho burri, burri, e burri. o senhor, graças a Deus, não, mas ficou com... com... É, falaram para mim que é por causa que, eu disse que o arreio é mais fraco que nós. E o freio na boca do burrinho também falaram isso. Puxou então, o raio para ele. É, aí o rapaz encostou o carro de eu disse, encostei na parede, aí eu andei para dentro. Agora ele tava tá é, me falando que o carro que ele tá falando é o carro de boi, o carro viu de gente? Boi, carro é, de boi. O carro de boi. Porque nesse tempo, nesse tempo, não, não, era cavalo, ninguém tinha carro, não, nem trator. Era carro de boi, de a pé, coisa. eu ia pra escola, não, não, não estudei pouco, escola, não tive escola adiantada não, escola da roça, uhum. mas ia de a pé, Sim. A distância de uma légua, de a pé. Uma légua dá 7, 7, 7 quilômetros, então, é isso? 7 quilômetros. Quantos anos o senhor tinha quando morreu o burrinho? Ah, quando morreu, morreu o burrinho, agora aqui eu não lembra? Não lembro, né? Vamos. Mas já era, um, já era um moço, não era casado, mas já era um moço. Foi que foi que eu tinha 70 anos, né? É, não lembro de ser. Não, eu não, não 17, 50. Ah, tá. Porque eu ia falar pro senhor, eu ia falar pro senhor, é, mas com. 50 anos. Ah, tá. Já faz tempinho, faz ah, bem tempo. Aí o burrinho foi, mas graças ao meu bom Deus o senhor ficou. Ah, é, o burrinho. É. E o senhor estava falando que o senhor não queria dar um susto na sua mãe, né? E se não, o senhor chegasse. assustar ela, não. É. Mas aí, quando eu entrei para dentro, aí ela, ela viu o diferente. Não, Não, mas eu tô bom, tô andando, coisa. Aí, aqui desse lado aqui, ó, você pecou tudo. Né? Sei. Com o da faísca, né? Mas. E, primeiro, a gente tem que ter fé em Deus, né? Sim, verdade. E... Mas é o que eu falo. Aí, de, trabalhei, de, Deus me deu três arqueiros de chão, eu queria um, um arqueiro. E não pedia junto com o papai. Então eu falava para trabalhar não é pecado não. Pecado, você a pessoa trabalhar domingo, no meio de semana, ia à toa, ir lá para a cidade, coisa. aí eu não ia. E eu, eu, eu, eu gostava de picolé, eu não comprava um picolé para segurar o pra, dinheiro pra comprar. Pra comprar um pedacinho de terra. E a benção foi tão grande que foi do lado da terra do seu pai. Pois é, eu, eu pedia, mas não pedia junto mesmo. Deus foi tão bom para mim que vim comprar junto com o papai. Essa terra... Só tinha uma estrada no meio, ali no ar, ali em cima. Era de lado da estrada e de cá. E essa terra ainda é do senhor até hoje? Não, agora é do meu genro. Ah, é, sei. É, eu, eu já entreguei, eu já passei tudo para ele. É, quando ele fala assim que é do, do genro dele, é porque é. ele tem uma filha. E a filha, graças a Deus, foi uma excelente filha e é até hoje. Acabou namorando o genro, que chama Cláudio. É. E eu fiquei sabendo desse namoro, ainda falei até pra minha esposa. Falei pro Baquião, é, esse homem precisa de alguém, né? Porque só tem ele de homem na família, a esposa e uma filha. E Deus trouxe um filho que ele não teve. O é. senhor falou que o senhor casou já de idade, não é isso? 54 anos. Casou com 54. É. Aí a menina nasceu, aí ele não quis tentar a segunda vez por conta da idade, não foi? É. É, a gente... Porque eu não tenho fazenda, né? A gente ia pensar, não, eu tenho que pôr depois na escola, coisa. Agora, Deus me ajudou que eu consegui... Aí ela quis ser dentista, uhum. trabalha lá, formou... É, eu lá. lembro quando o senhor montou é. o consultório dela, eu lembro, é. eu lembro. Tava, eu não, não vi o lugar ainda, mas eu lembro do, do comentário é. que o senhor deu é. um consultório montadinho para ela, é. né? Trabalho, e ela te né? deu dois netinhos? Dois netinhos, que não é, porque, não é porque é meu netinho não, mora, garfinho. Muito inteligente, os dois menininhos. Isso sabe? traz vida pra gente, não traz? Ah, só traz. Traz. Eu tava falando ali que o senhor deu até uma engordadinha, tio. Deu, <risos> deu uma engordadinha. É, é porque eu fiquei cinco meses parado dentro de casa, por causa desse problema. Né? Mas não, não tava é... bom dentro de casa? Ah, não. Eu, eu, eu, eu, eu não queria deixar eu vir, não. Eu, eu sei. E foi contrariando eles. Não, <risos> se Deus quiser não tem perigo, não. Só que eu trabalho sozinho, não trabalho em meio de ninguém, não. É. por causa da idade, né? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, é. esse senhor, quando é da Espanha de café, esse homem, graças a Deus, toda sexta-feira, os catadores de café dele recebem. É. E se ele viajar, gente, não, é. se ele precisar viajar por um motivo ou por outro, é. ele tem um sobrinho aqui, que é o Tony Baquião, ele já vai lá, deixa o dinheiro na mão do Tony é. Baquião, na sexta-feira à tarde, todo mundo recebe. Deixava, né? É. Agora tem o genro. É, agora, ah, sim. A Madalena é. fez uma boa é. lembrança. Agora, agora, agora tem o genro. Agora o genro O Claudinho que um, É, o Claudio que que toma conta. Tudo, né? E olha que coisa bonita, é o amor desse sogro para com o genro. Isso é muito bonito e difícil. E difícil de encontrar. Mas é a prova aqui que ainda existe. E essa casa que nós estamos aqui hoje, ela tem quantos anos? Olha, quando o papai comprou aqui, já tinha ela. Ela já, já tinha um certo tempinho. Agora, eu creio que... Faz mais de 50 anos, não perdi a conta. Papai comprou, quando ele comprou já tinha essa casa. E no caso era só a casa ou tinha mais alguma coisa, um paiol, alguma coisa assim? Tinha tudo, só não tinha. Essa aí papai fez e uma cozinha separada ali também foi o papai que fez. Agora o paiol, aquela outra, tudo já tinha. Ah, já tinha. E os terreiros cimentados não tinha nada, não. Ah, é o, é, o cimentado foi depois, é, o bem depois. Cimentou, é, bem, né? E até agora, eu estava descendo com a Madalena ali, encontramos ele descendo de trator, gente. E pega o tratorzinho é. e vem, e trabalha, ainda come marmita ainda, o senhor come? Marmita. Marmita, olha lá, com é ele falou gostoso, a marmita. Eu falo assim, você é. vai em casa, salva de jeito nenhum. Hoje eu janto de noite, já tiro a marmita, quando é amanhã cedo já vem. Aí eu vou estar lá para almoçar, não. Aí não. a viagem é 7 quilômetros. É, para ir lá não compensa. É, não pode. E, é. e eu até falei o, pro, pro Montoninho, eu vou contar aqui agora como é que foi. Um dia nós estávamos na casa do Montoninho que é o, o sobrinho dele, que é um sobrinho que ele ama muito, eu sei é, disso. É. Tem uma, uma estima muito grande por ele. E chega esse senhorzinho, uma camisinha branca, surradinha, um sapatãozinho no pé, uhum. chapeuzinho na cabeça. E falou assim, ó, eu vim pegar aqui um... E falou lá o que ele foi buscar lá. Aí o montoninho falou, não, pode pegar lá. Mas não, não falou nada. Aí eu me lembro de uma coisa, eu me lembro. Bença, falou pra ele. Ele respondeu, Deus abençoe. Aí ele foi lá, eu só olhando. Ele foi lá, pegou lá uns 10 sacos lá, mais ou menos. Botou no, no trator e saiu. E eu, na minha ignorância, né, Madalena Na minha ignorância, eu falei assim, esse homem trabalha aqui? Aí o montoninho, muito inteligente, falou, trabalha eu falei, rapaz, nessa idade, pelo que eu tô... quando que ele tem? Aí ele falou assim, ah, já deve estar tá aí por uns 77, 78, por aí, 79, por aí. Eu acho que foi, eu acho que foi até, até acho antes. Acho tinha 81, né? Não, não, 81 foi quando foi eu conversei antes? com ele que ele queria fazer ah, uma gravação. Sim, entendi. Aí eu falei, meu Deus do céu, e trabalhando desse jeito, animado, com o tempo de chuva. Aí ele falou, é. Aí eu falei, mas ele é empregado aqui há quanto tempo? Aí ele deu risada. Quando ele deu risada, eu falei, epa, deu um bola fora. Aí ele falou, oh, até onde é só vi vista alcançar aqui? ó?". Aí começou a mostrar. Depois eu vou filmar para vocês verem. É tudo dele. Tudo dele. E, e é uma pessoa que não é arrogante, não é nojento, não é exibido. E é um homem direito, direito, direito. Aí, beleza. Conheci o, o senhor Gustavo, a quem passei a chamar carinhosamente de tio Gustavinho. Um dia eu cheguei aqui, ele tava ali mexendo num encanamento ali, com a mão toda cheia de barro. Que esse homem não para, gente. Arruma um encanamento de água e mexe num canto mexe no outro aí. Mostra as mãos aí, tio. As mãos. Deixa eu ver as mãozinhas de um trabalhador. Tá aí, ó. De 88 anos de idade, que Deus tem dado. E a fartura que ele tem também é outra. Aí, eu sempre procurei respeitar os mais velhos. Cheguei, pedi benção para ele e fui cumprimentar. Ele tava com a mão toda cheia de barro. Aí ele falou: Deixa ele ali lavar a mão, aí eu vou te cumprimentar. Eu falei: Se o senhor lavar a mão, eu não pego na sua mão mais. Uhum. E eu acho que ali selou nossa amizade. Ali peguei um carinho mais especial por ele. E aqui estou eu contando uma parte da minha, é, da minha amizade com ele, mas que eu, eu quero entrevistar é ele. Ô tio Gustavo, o senhor morou em casa de, de adobe, essas coisas? Falei: em casa de pau a pique, barreado com a mão. Ah, pau a pique. É, e o piso da casa era terra. É. Não tinha nem esse vermelhão aqui? Não, nesse não caso tinha. aqui é amarelão, ó. Amarelão. É, é. Não tinha? Não tinha? É. Bonito. E quem é que lidava para manter a casa sempre barriadinha, arrumadinha? Ah, eu, o papai tinha, nós era, nessa época, o papai tinha uma, seis, que cinco casinhas assim, cobertas de sapé. Toda ela morava gente, nós trabalhava junto, uma, uma turma de cinco, sete pessoas dia Junto. Aí, a, alguém cuidava das casas, barreava direitinho? É, no dia de fazer a, a barrear, então o papai fazia um tirãozinho, barreava de, de domingo para não perder de, de serviço. Aí, nós todos acostumadinhos ali, fazia o barro, barreava, para no outro dia ir para a roça trabalhar, capinar. Porque naquele tempo era inchada, agora hoje não. Hoje é rondap, roçadeirinha, naquele tempo não existia isso. É, só enxada mesmo. Inchada, a lima, é, é. e o dia pela frente, vamos que vamos. É, vamos embora. Você vê que ele está ele linheirinho ainda, não está aleijado, não está torto, graças é. a Deus. É. E plantava o que naquele tempo? Feijão, arroz, milho, e cana. Fazer rapadura. rapadura. Ah, então, então vocês faziam rapadura também? Fazia. Toda, toda semana eu pai levava um carro de boi, e de, de rapadura na ventania, no pinó, vendia tudo. Daqui ao Pinópolis é longe, não é? É, daqui da, em Pinópolis. Uns um 50? Ah, tá, né? Por aí, e ele ia é. de carro de boi lá? É, ia com carro de boi. Saia de madrugada? É. Hortão, né? E voltava. Olha. Vendia tudo? Vendia, era só chegar lá e descarregar, voltar para trás. Olha. Ventania é uma cidadezinha? Cidadezinha boa, tá boa agora. É? Ela tem essa pedra, essas pedras de que as faculdades. Veio ele para fora. Aquelas pedras de, que coloca em muro, é, coloca dentro... Pedra pe, é é pedra mineira que fala? Aí eu, sabe que eu, eu falo pedra de amolar. Ah, eu sei é, qual que é a pedra de amolar então, que eu já cheguei a ver. A, lá, um veio sei, dela uma vez. Eu, eu, eu, eu, eu, aqui lá, depois a ventania crescer. Olha cresceu, só! Porque, as, tem movimento aqui, manda para fora. Entendi. Muito e... Aí ele ia lá com o carro de boi, vendia as rapaduras e trazia o quê? Agora ah, estava vazio para casa. Quer dizer que a compra não fazia não, lá? Não, só levava a rapadura mesmo. A compra do mês fazia aqui? Não, é. Quer dizer, o feijão o senhor já tinha, né? Plantava. Arroz plantava? Já arroz. Hoje, hoje a gente compra no mercado. É. é. O arroz vem limpo, tudo. Mas aqui naquele tempo era é plantado tudo na roça e coinha. É. Então o senhor comeu muito arroz socado no pilão? Uh! monjolo. Um um ah, um era no sal, monjolo? No um monjolo. É. E o monjolo ficava onde aqui? Na, na propriedade? É, ficava baixo ali. No... Ah, não tem mais nada dele? Não, não, não tem Oh, nada. meu Deus, olha que coisa. É. Porque... Agora hoje, compra lá no mercado, limpinho, prontinho. Hoje, só não, só hoje... que não é, não é mais aquele arroz integral que é. o senhor comeu, né? É, hoje hoje é um arroz branco, branco é, que tudo que tinha de bom, tiraram. É, hoje, se não fosse a violência, o mundo estava tá bom demais. Porque daqui a tempo, que eu tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos, e as coisas é difícil. Os companheiros que trabalhavam com o papai, ele não tinha dinheiro para pagar não, sou como é que eu pagava eles, eles vinha e um quilo de toucinho, um quarta de arroz, meia quarta de feijão, dois litros de café, era desse jeito, falava trama. Ah. Dinheiro é difícil, não via dinheiro não. Agora hoje mudou tudo, hoje a pessoa vem trabalhar, hoje é, ele traz a marmita, o senhor paga ele, dá, dá um cheque, ele vai no mercado desconta, mas hoje o problema é que naquele tempo a violência era pouco. Hoje a violência, o problema é esse. Então o senhor chegou... Então, o mundo tá muito pior hoje. Então o senhor teve o prazer de ver pessoa trabalhando pro teu pai. É, e aí isso era no final de semana? Que era, é, pago, que era pago? É, pagava todo final de semana. Então o senhor pegou o costume do seu pai de pagar é, final de semana, pai. né? Aí falou, não, essa semana eu não preciso. Não, então guarda. Mas tinha que pagar. E aí, a pessoa levava, então, em um gênero alimentício, era é, arroz, é, café... É, porque o dinheiro muito costumoso. Não quando tinha eu, dinheiro? Quando eu era mocinho novo, é, falava pra, trama, pagava e levava toicinho, arroz, feijão, café... E o papai morreu com quantos anos, tio? Oitenta e... acho que oitenta parece. Bom, é a sua idade, mas o senhor não quer isso agora, não. Ah, sai fora! Sai fora! Não, você vai ver muitos anos. Com essa, com essa saúde que Deus te deu, essa simpatia, esse coração que o senhor tem, e vai passar de 100, rapaz. É, e né? E a esposa, eu nunca vi ela aqui na roça? Ela não gosta muito de roça? Gosta. Gosta? gosta mas eu, tipo, quase que a, a minha menina trabalha lá. A dentista não pode vir, aí por causa que ela não pode vir, ela não vem também. E aí ela fica com os netinhos? Não, os, os netinhos ficavam lá. Hum. Agora por causa desse, esse, desse corônio, problema. Aí ficou na casa dele mesmo, por causa da, no, da idade uhum. Aí arranjou uma menina. Pra tomar menina conta. Rola, aí, lá, Entendi. Entendi. Mas aí, a minha, minha mulher quase chora por causa deles. E eles ficavam lá em casa agora por causa deles. é como que eles chamam de idade qual é o nome do seu genro? Eu chamo João, ah, eu chamo os, os netos. Ah, os netos, ah, os netinhos, os produtos dos netos. É João Augusto Luiz Otávio. Ah, então são dois meninos. É. Rapaz, ah, que é. coisa boa. É, dois é, meninos. Vai seguir a geração, é. né? É, né? porque vai é vai é meu netinho, é muito ativinho, inteligente. Graças a Deus, é. né? É. Ô, tio, uma, uma pergunta. Aqui o senhor mora, o senhor morou aqui, né? Moremos aqui né? Até, até mais ou menos que ano? Ah... Já, de, já, de, já fazer... Uns 20 anos que você foi para cidade? Ah, de 20 para lá. De 20 para lá? Ah, é. Aí o papai comprou uma casa lá e foi para lá. Aí eu fiquei aqui. Agora já faz uns, uns dois anos mais que eu já passei. Cláudio, ah, na minha idade entreguei Pedro. Eu venho eu, eu trabalho e coisa, mas é, só quando eu, eu percebo. Ficar eu percebo que o senhor não é apegado com as coisas, né? Porque não, não. se o senhor fosse apegado, hein, Cláudio? Ah, se ele fosse apegado com dinheiro e bens, meu irmão, é. que nem eu vejo muito por aí, é, né? Ah, ficava é. segurando, depois que a gente morresse aí eu falei não, eu tô de idade se Agora, você tá e novo, eu tenho certeza que o amor tá de um filho o senhor tem ali. E aí, para ajudar, Deus mandou... Deixa eu mostrar o Cláudio aqui, gente. É. Hein, Cláudio? Eu tô falando isso, é tão bom, que além de trazer você, trouxe dois meninos. Foi. É. O, os homens que ele não teve com a esposa, Deus mandou através do casamento Foi, da filha. graças <risos> a Deus. Olha, ah lá, gente. Você conheceu a tua menina, a tua esposa, hoje? Quantos anos ela tinha? Ah, ela tinha uns... Ela está com 34. Faz 10... Ela tinha... 22 por, por aí. 23. E você nem imaginava, nem passava na sua cabeça, né? Casar com ela? Não. não. Nada, nada, nada. Você vê como é que é as coisas? É. E o tio aqui precisando de um homem para dar uma força. É. E Deus a mandou. E, e, e de lambuja mandou dois netos. Dois meninos. <risos> dois meninos. Aí sabe o que é o resultado, Cláudio? A continuação disso aqui vai ser tranquila. É. Você vai dar continuação numa coisa que vem e a geração continua. Amém. E aqui está então o Cláudio, que Deus trouxe na vida da família do seu. Né? O companheiro que está aqui do lado, o nosso Gustavo. Que Deus abençoe você, Cláudio. Você tem um pai aqui, viu? Amém. Você não meu, ai, Vou voltar é meu, pra cá. É meu filho, carrado também é meu filho. É, é, então, é, é, é o que eu fico admirado, porque, gente, é, eu e Madalena conhecemos inúmeras famílias que, infelizmente, os pais morrem e começam. É. E aí o senhor, foi, o senhor foi tão inteligente e tão humilde, porque, gente, se nós formos falar, eu não sei quantos mil pés de café ah, o então tio Gustavo tem. Quer dizer, Deus deu para ele. É muito, né, Cláudio? É, 85 hectares. Então, são 85 hectares de café. Aí tem uns capãozinhos de eucalipto é. e tem uns lugarzinhos para criar uma vaquinha, né? É, conclusão da história. E não ficou com misereza, que nem diz o outro, passou... O nome do, do, do. Eu fiz igual o papai fez. O papai passou para nós, para a família em vida. Aí eu fico, acompanhei ele. O que ele fez, eu passei para o casar com menino. É, filha, e... e. Eu venho para cá, mas agora ele Os meus pais também. Distrair. Os meus pais também. Recebeu do meu avô, nem no nome deles não foram. Passou direto, pra eu e uma irmã. Passou para os dois? Passou direto para nós. Aí, que bom. É. Porque é. meu pai não é de roça? É pessoal, vocês que estão vendo o canal do Cício da Madalena, que tem bens, que nem o Cláudio, que tem bens, que nem o seu Gustavo aqui, ó, por favor, toma isso aí como exemplo, porque tem gente que tá vendo agora, nesse momento, o vídeo e tá com as mãos agarradas nas coisas e os filhos aí. E não faz isso não, não faz. Minha mãe também fez isso, graças a Deus, minha mãe fez isso. Ela tem 81 anos hoje, ela passou no nome dos filhos. O pouquinho que ela tinha, ela passou pra nós. É, vem desde meu meus avôs. Meu avô também foi assim, em vida ele passou já para a família ah, e com o pai. É Ô é tio Gustavo, assim o senhor tem os olhos bem azuis, eu vou até focar aqui, olha lá, bem azuzinho. O senhor tem descendência de italiano, alemão, o que que é? Não, todo mundo pergunta aí, mas o papai fala que meus avôs veio do Rio, carioca. É? É, veio do Rio de Janeiro, papai fala que... Deve ser os meus tataravôs, bisavôs, não conhecia. O papai fala que é dos Vieiros do Rio. E que né? coisa, né, Madeleine? Na idade dele, é. os olhos estão perfeitos, graças a Deus, né? Então todo, Perfeito, mundo, per todo mundo pergunta se é não, de um italiano, não. não tem. E o tratorzinho, tá quantos anos com o senhor? Ah, o tratorzinho faz parte. Mas é de... do pai senhor, é, do senhor, né? É mesmo? Um, 65, foi o papai que tirou do zero. Agora o outro, em 35, eu comprei, mas já faz um par de anos, né, Ah. Eu, o Bradinho os... comprou dois, tirou um. Zero. É, tirou ah, um zero, já, então eu tenho com quatro aí com um quatro, quatro, é, e aquele ali achou dó dele, né é aquele ali, ele, ele desceu ali e falei, Madalena não tá cinco por hora <risos> falei para Madalena, não está cinco por hora, cuidadoso é. cuidadoso é. e eu vejo que o senhor é cuidadoso porque o senhor vai descendo, o senhor não me viu eu estava atrás, o senhor não me viu aí o senhor tá com um ouvido bom, hein é, aí é. eu desci, Mas, quando eu ele... dei aquela seguradinha no freio, porque a caminhonete né, estava indo mais rápido é. ele escutou, rapaz Escutou e deu aquela olhadinha, aquela assuntadinha de lado assim, falei, opa, já escutou. E aí, então, fala pra nós mais um pouco, agora, dessa capelinha aqui, que eu vi essa capelinha aqui do lado. Essa foi o Claudinho. Qual foi a ideia, Claudinho? É. A ideia... Um agradecimento, o é. que é? é. Ah, nós somos, nós somos de religião, né, nós somos católicos e, e, e assim, a gente é praticante, certo? E eu sempre tava em, tive muita religião, eu sou da, da, do movimento da renovação carismática, sempre gostei muito uhum. Então, quando eu cheguei aqui e nós começamos a mexer e, e mudar um pouco a maneira de pensar, eu achei que a primeira coisa que a gente precisa é a benção de Deus. Aí nós fizemos a capela, o padre de vez em quando vem rezar a missa. Aí o pessoal entendeu? que dá em É, a em gente volta? Chama os vizinhos que... que porque são católicos também. Vai rezar com Depois eu vou gravar aqui pra você ver que capricho que ficou lá. É. Muito bem é feito. Graça, ô, ô, meu amigo, é uma pergunta, às vezes é, é até meio estranho, mas quando o senhor era menino, menino assim, quando eu não falo, menino de 13, 14 anos, o senhor já morava na roça? Toda a vida. E tinha medo de alguma coisa andando aí à noite, não? Ah, de noite eu saía, não, eu saía eu tinha medo. Tinha? Tinha. Mas aqui tinha onça? Olha, hoje é suave que tem dessas mais pequenas, mas eu eu não vi, não. Mas é suave que mas tem. Mas assim, já. seria não a parda, né? É. Seria mais o, o jaguatirica? A parda. É. A parda? Opa, Cláudio, fala pra nós sobre a parda. Quem já o viu? Ano uma... passado, né, seu Gustavo? É. O ano passado, o, o vizinho lá de cima tava descendo com, com o pessoal pagando hum. café. Era interdescer já às seis e meia, sete horas. Diz que ela passou do lado do trator. E era enorme. Parda mesmo, moça tem mesmo. Sei qual né? jaguatirica, que eu vi, não é né? não. E, é. e aí, eles passaram, o pessoal subiu na carreta. O pessoal que tava no trator até subiu na carreta comigo Ela só olhou e desceu. Então tinha já. O lobo tá aí muito. um lobo, né, senhor? É, tem, é. é o, o lobo eu já vi. O lobo, o lobo, <risos> o lobo. O lobo, sabe quando que eu vi? Uma vez eu vim com a Madalena aqui e lá em cima passou. Lá no é. alto, lá no muro de pedra. É. Passou, acho que três. Aí nós descemos. Uns dois dias depois nós fomos lá embaixo, na caverna lá. Descemos lá embaixo, mas rapaz, mas naquela entrada daquela caverna, fedia uma carniça, ali que ah, eles moram, né? É estudo de morcego, né? Porque o morcego é hematófago, ele defeca e o, e o cheiro das fezes e... E sangue, e fete. Então, mas sabe o que nós vimos lá também, que a gente acha que, foi, que é lobo que mora lá? Muito resto de galinha, ah. muita pena, muito esqueleto de galinha. Uhum. Aí o irmão Baquião falou assim, isso é que tudo eles buscam lá, infelizmente, acaba com nossas galinhas e vem comigo aqui. Mas então o senhor não viu ainda e nem quer ver, né? Ah, não tem medo. É, Não quer ver, não. E quando o senhor era jovem, é, o senhor gostava de cinema? Não. Não ia pra... na roça, nem Ma... sabia o que, que era cinema. Nem Mazarope? Não, não. Não ia? Não. Eu falo porque é... eu peguei um pedacinho do Mazarope ainda, né? É. É, peguei um pedacinho. Eu lembro que na nossa região eles trabalhavam todo ano para no final do ano ver um filme do Mazarope, no circo. Circo o senhor gostava? se quando era criança eu gostava. Ia, sempre que tinha, ia. Sempre que tinha na cidade eu ia. e Bom, ia perguntar sobre a religião, mas ele acabou respondendo ali, é. não precisa falar mais nada, a gente é. já está com a resposta aqui. Bom, eu estou aqui gravando com o senhor esse pouquinho de tempo, Gustavo, e quero te falar que é uma honra para mim, para minha esposa que está aqui, agora mais uma vez conhecendo o teu genro, é. o senhor deixar esse registro para as pessoas que vão, que vão assistir e vão... Vai trazer lembrança para muitos deles, né? Isso. Porque cada vez que alguém vê um vídeo desse, traz lembrança. É, lembra de um pai, lembra de um avô, é, lembra é, de, de uma pessoa assim querida. E eu vou ficar muito feliz por isso. E, e lembrei de uma coisa. O senhor trabalhou todos esses anos na roça. Deus também Toda te livrou de cobra, né? É, Deus te livrou de cobra também, né? Ah, Deus é que guarda. Nunca, nunca, nunca. Já há pouco tempo eu estava no terreiro de cimento ali, ó, Tinha um punhadinho de folha lá, eu peguei com a mão formiga de morte doida, saiu sangue. Aí eu fui olhar uma cobrinha, aonde eu joguei a sua, eu uma cobrinha. Aí tinha um rapazinho aqui e falou: Bom, você dar não, não estou sentindo nada. Aí ele pegou e chamou o Claudinho, na mesma hora, meu Gil. Ele chegou e falou: Não estou sentindo nada. Aí ele falou: Não estou perguntando, entra aqui. E me levou, não gastou meia hora, eu já estava tomando remédio, me levaram para a Fena, pousei uma noite lá. Passei bem, não senti nada, mas eu... Será que era uma... Dovinha, piquitita. Uma jararaquinha, será? Via... eles falaram ele é que era com os cabelos. Né? Hum, é. Mas olha que sangue bom que Deus deu pra esse é. homem, né? É. É interessante que não tá doendo nada, não tá doendo nada, mas ó, nada. olha se você é. não chega. É, não, aí eu fiquei devendo a pregação pro rapazinho que tava aí. Aí ele chamou o Claudinho, porque eu não quis ir. Chamou o Claudinho mas chegou memória. Mas então os, o senhor a, creu... Até pela fé mesmo, né? É. Até pela fé, que não ia dar nada mas, e não deu, né? Se, se não fosse o rapazinho, eu ia para sentir mal, porque... É, porque depois vem o efeito, né? É, foi, foi, foi, não foi dentro de meia hora, eu estava já medicado. Mas isso em, em todos esses 80 anos, 88 anos de vida que o senhor só tem... Só essa vez. Só essa vez. Só essa vez. Eu uh, Muito mato tudo. e é. Só essa vez. E no terreiro de cimento ali, um punhadinho... De Quer dizer, pô, uma que coisa que... É que que que tava, tava quente, né? Ela, ela, ela, Aí a ela Aqueceu. estava enrolada debaixo da sua e não deu para ver. É, graças a Deus por isso, né, tio Gustavo? É. Quando eu cheguei na cidade, aí eu pedi para fazer o exame separado, fui num laboratório particular, pedi para fazer o exame, para ver com, como que tava, né? Aí a moça do laboratório me ligou na hora, ó. Não consegue medir o nível do, do veneno. Está o máximo, não, não, não, não tem aparelho para medir mais. Foi aí, nós, eu falei, gente, vamos rápido. Aí nós fomos para Alfenas e, e foi três dias, né, Sr. Gustavo? É que o posei só uma noite, tá? É, e aí nós voltamos, ele já estava já melhor, mas segundo o médico, se não tivesse acudido a tempo, é. dar problema. Mas é que aí no, aí no, aí no, aí no Conceição do no Barro Preto, eles já me aplicaram remédio, eu, eu fui para a Fina, fui com o, o remédio aplicar no braço. É. É. você vê a resistência de uma pessoa que não é. bebe, que não fuma, que, é, que a ama Deus. a natureza, que come bem, é. essa é a resistência, né? É resistência, o senhor é. tem uma resistência, apesar de estar na idade de 88, é, mas vendo um homem assim que nem ele, com essa é saúde de ferro? Que eu, que eu vi que eu na copa, eu falei assim, Deus toma conta de mim. Tomou? É. Tomou. É. Aí Deus usa os, os anjos, que é, é genro, que é companheiro de serviço, é. porque eu percebi que o senhor, pela fé meu, o senhor não ia? Não, eu não estava sentindo nada, né? Que coisa, né? Porque o foi, interessante é que o efeito senhor, era para ser senhor, quase imediato, o né? O senhor me leva aí rápido, eu ia sentir mal, né? Mas aí... Gra graças a Deus que não, não, não gastou meia hora já estava medicamento o, o senhor sabe que Deus te abençoou grandemente, É. é. Bom, vamos dar uma finalizada então na, na gravação contra a minha vontade, porque se nós fosse ficar aqui nós íamos a tarde toda, é. né? Agora, se o senhor permitir, eu posso fazer uma gravação dessa casa? É, é, eu, eu, eu, posso. Eu. Então aqui está o Claudio, que agora é o novo comandante. E eu gostei dessa, né? Agora já passou a bola para ele. Se, ele, se ele concordar, né? Se ele concordar... É. Então nós vamos gravar agora essa benção que nós estamos aqui. Bom, agora nós vamos gravar o interior da casa. Essa aqui é uma pequena entrada. Um pequeno hall. O chão de madeira. É, né? só de madeira. E eles estão assim... São muito carinhosos com as coisas, né? Antigamente o homem chegava, é. aí ele já vinha aqui, quando ele era recebido. Que o chapéu legal. já ficava aqui, ó. O chapéu já ficava nessa peça aqui. Que ah, já vi é. que tem uma aqui, né, Madalena? Ó. Que coisa linda, né? esse é. aqui. Esse aqui foi restaurado, o Claudio, ou você já tinha ele aqui? Oi. Esse, esse... Esse móvel eu mandei fazer. Muito bom, né? Eu Essas lembro. cadeiras eram é do meu bisavô. Do seu bisavô? É. Olha, pra vocês verem aqui, ó. Coronel Casimiro. Então tem esse hallzinho que eu mostrei de entrada. Esse quarto aqui, eu não sei explicar, dizem que tinha um quarto que era mais interno, Cláudio. Não, é o é outro. É o outro. Aqui é a sala, olha só. Deixa eu só voltar ali pra eu poder filmar. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, quem aqui que é. é? Esse é do, meu avô do lado do papai. O avô do lado do seu pai. É do lado da mamãe. Como é que ele chamava, seu Gustavo? Joaquim Augustinho. Ele era descendência de. Não, ele é prefeito do Rio de Janeiro. Sim. É esse que. Esse daqui que é a família que trouxe os teus ele olhos azuis, tem, então. Assim, cima, Aí aqui nós temos mais aqui um. É de lá da mamãe e aqui é de lá. Esse daí é, é a mãe e o pai da minha sogra. Tazinho. Que coisa boa que vocês têm aqui guardado, gente. E tem mais um ali. Ali é quem? Quem é esse aqui, tio Gustavo? Esse é do lado da mãe, meus avós. Na... Gente do céu, o que que é deixar as coisas guardadas? Como que mexe o que com... Sabe que eu, eu sou João Agostinho, a dona Enir é, Eu sou o pai do seu Gustavo. É. Esses dois aqui, eles eram testemunha do, do casamento. Do casamento. É. Isso. Hum. Eu lembro quando o senhor passava lá no interior, levava foto pra fazer esses quadros. também ah. tenho, eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Aqui mais um quarto, né? Isso. E olha, e olha ah, que eu quero mostrar uma tapete. coisa. A janela. Você né? tá, a luz aqui pode acender, Cláudio? Pode. Quero mostrar pra vocês isso daqui, ó. É de esteira? Feito de taquara. É, taquara. Feito de taquara, gente, ó. Olha o Muito capricho. Chique, né? Olha o capricho. Aí você que pintou, Cláudio? Foi. Deu um trato aqui, gente. Pensa bem na esteira dessa. E a lâmpada também. A lâmpada também tem ali... Não sei se foi o Claudio de que bambu. fez. A tá pagando, é, de, é, um contato só na. Deixa eu achar a lâmpada ali, porque. A janela de é, madeira, vê que de... eu gosto? Olha lá, é gente, de ó, feita tudo esteira. Ó. Vou até pegar por cima pra vocês verem. É de bambu aí, né? Bambu, né? Cla... É, é. É. E a janelona também, aquela janela antiga de madeira de lei. Isso deve ser peroba, coisa assim, é ó. Mas. É, ah, é lá bambu. em cima que ele a tem. Caixa de Você guardou, ó, oh, que beleza, eu lembro disso aí. Eu, eu quando eu era criançona, eu gostava de filme de faroeste Tinha aquilo ali pra lavar o rosto uhum. do camarada Lavar, eu lembro Gente, Vamos lá? A bacia de ágata é. Mostra esse batente aqui Mostra? Mostra e mostra Coisa mais linda Olha só Que... Eu não sei não, mas... Tem dois quartos ali de... E aqui nós temos mais Por isso que eu falei que eu gostaria Na época de estão... ver essa casa Agora eles restauraram aqui, ó mais esteira no teto, gente, ó. Não, não. Mais um quarto. Aquele quarto que é o quarto interno, Cláudio? É. Aquele que, ó, você sabe por que tem um quarto, um quarto era interno? Era pra segurar as moças, é. né? É, Tinha que Aí, ser interno e mais alto, você sabe, né? Pra não. pular também. <risos> Olha o que o Cláudio falou. Aqui ficava o casal, né? Aí é o quarto onde ficava o primeiro quarto o casal. Aqui ficavam as moças, ó. Esse quarto era das moças. O que, que ele falou? Eu tinha que ficar interno depois do, do, do, do quarto do casal e aqui tinha que ser alto, ó. Aqui, ó. Tinha que ser alto pra eles <risos> não pular. Mas ele é pequenininho. Pra não descer lá pra... a noite ela abrir a, a janela e pular. Olha ah, o que o me falou. E aqui sempre é assim, gente, ó. Sempre tem uma janela de um lado e do outro, né? Aqui. E, e o, os cômodos, antigamente, não eram tão grandes. Tem um berço, Mas tem um belo de um berço aqui. Olha aqui. Olha isso, hum, gente. Deitar. Quer deitar, Dani? Quer deitar? Gente, que coisa mais linda. Tem dois Sim, pivôs lindo. aqui, ó. Que capricho. Tem aí, aquele é, do carro de boi? Dá né? uma olhada, pessoal. Ó, tem dois pivôs. É ó. Olha. Que capricho, lindo, ó. Que lindo, né? Rapaz, tecnologia do século quase passado. Tem ali um, mansebo, um outro mancebo? É, o mancebo geralmente sempre tinha mesmo nos quartos, né? Vamos lá, então? Uhum. Tá lá Vamos lá, as portas, como sempre, as portas, né? Ó, madeira, madeira e sempre assim, ó. Sempre duas janelas, sempre duas janelas. Era bem iluminado, bem arejado. Rapaz, você tá de parabéns pelo bom gosto. Mais um quarto ali, ó. Mais um quarto aqui. Os bichinhos lá da cama. É. E é um quarto pequeno, mas esse era um quarto pequeno. muito bem feito. Hein? É, é. Vocês moraram aqui quantos anos? Agora ah. esse aqui eu gosto, pessoal. Dá uma olhada. Moro. Isso aqui eu gosto. Esse aqui já é original? É, eu coloquei os pinhos antigos, que eu peguei antigo, mas... É. Isso aí é ladrilho, né? É ladrilho. ladrilho. É. Geralmente esses ladrilhos são portugueses, né? É. Aqui uma mesa para, um, por enquanto, seis, seis pessoas. Seis, seis, seis. Uma namoradeira, não, aqui um telefone, um mesinho de, de telefone. Tem um rapaz, Cláudio, que ele está restaurando isso aqui. É, eu restaurei isso aqui, ó. Esse que você restaurou? Restaurei, falta ela. Ah, então aqui também tem. Ah, sim. Essas aqui eram para reunião, eu eu digamos mais... era a reunião das decisões, né? Esse quadro tem, tem mais de 200 anos. Deixa eu passar daquele lado, bem. Gente, olha, eu... eu ganhei então, te... um negócio que de antiguidade. Ah. E aí em relevo, lá ah, Madalena, por favor, mostra para nós lá, que olhando assim, Aqui, ó. Ó, Aqui, ó, é um relevo. A mesa, né, toalha, a ó, mesa, a toalha, que a é toalha. Que técnica será que é essa não, gente? Acho que é gesso, né? Acho que é gesso. Não, é pesado demais. Ah, eu imagino, hein? Muito eu bem feito. Eu ia né? restaurar ele, mas fica em seis mil. Quer dizer... Aí eu falei, um dia, né? Será, será que valeria a pena, Claudio restaurar pela beleza dele? Então... Assim, será que não tiraria? Não, é por isso que é 6 mil, porque aí é uma pessoa especializada, Nossa. né? Aqui, 500 reais restauraria, mas eu acabaria com ele, né? É, verdade. Sim, é... É melhor é, deixar é assim alguém, do que fazer... Isso, é. alguém que realmente só trabalha com isso, né? E aqui na região tem? Não. Não, né? É, só, é no Paraná que tem, pessoalmente. Aí, tá vendo? Já mandar isso aqui pro Paraná já é uma complicação, né? Olha só, registrando bonito, um, um quadro que eu nunca imaginava ter o privilégio de, de ver. E tô vendo aqui, que bom, né? Agora aqui nós temos uma modernidade, né, Cláudio? Que já é aquele box ali, tá né? Casa. Uhum. Aqui não tinha banheiro, né? Gustavo? O banheiro era na horta, era privada na horta, a uhum. Tava, uhum. água passava e levava. Sim, né? Entendi. É. Aí vocês fizeram, deu um trato? Olha lá, Madalena, pia. Gostou dos pés? Uhum. Tentamos deixar a mais original possível, mas não, mas deixou. Aquele lá também, ah, ia falar que era ladrilho, mas é piso, né? É imitação. Imitação. Agora esse aqui é? esse é. ladrilho. Olha, eu consegui ladrilho, pessoal. Aqui, ó, esse aqui, tô achando que é até português, viu, Carlos? Tem jeito, que esse, a maior parte dos ladrilhos que eu conheci vem de Portugal. É. Ah, aqui, ó, tranca. Quem conhece a tranca, é. vai ter muito nego falando assim, eu. Olha lá, tranca. Uhum. Ó. Aqui, ó. Essa é a famosa tranca, tira pra cá. Força, nega! Força! Não, pra cá, né? Aí, Eu tô agora, pra... Pra cima. aí, ó. Ela fecha a janela e automaticamente a trava fica aí. E aqui pra fora nós temos o que de bom? É a cozinha separada. Olha, gente, meu pai do céu. Que coisa boa é ver isso, viu? É uma ali. Madalena, Oi. olha lá a bateria que você me pediu. Ah, não. a bateria! Ela tá me cobrando uma daquela, Cláudia. Que é que faça uma bateria para ela. Que é que a bateria, sabe a bateria, né? Aí. Sabe, né? Tem gente que não sabe. É. A bateria de hoje o cara parece que é tocar rock, Os tocar sangue. Moderno, um mais moderno, Não é. um grande. Ah, mas tá bom. Ah, você fala ali? É. Mas um tinha. Forno, já sabe Antigamente tinha. tinha, tinha. Ah, antigamente bem. acho que tinha, né, Cláudia? Também. Tinha. Aqui tem um forno. Ah. E essa, essa, essa, essa parte aqui também tem quantos anos, mais ou menos? Porque pelo que eu tô vendo, é original, ah, né? Ah, é original. original. Ah, não é, não é parte da casa. Cozinha era ali onde vocês gravaram que tinha mesa. Ah, então isso Aqui você... é outra parte. Foi, é posterior você à é... casa. Ah, é? Mas não era um paiol, Aí não. Aqui deve ter uns 50 anos. Não, era uma casinha. Era uma casinha. Aí, ali é um quarto ali é um banheiro. Ah, tá, entendi. Aí a gente passou a cozinha pra fora. Fez bem, né? Bom, né? Ficou bom, Ficou bom. Ficou bom mesmo. Ficou ótimo. Aí o meu amigo disse que tem um carro de boi aqui pro fundo. Tem. Opa, o que eu tô encontrando aqui, gente, ó Você viu que tem uma rei lá Você nem vi, viu o nome, vi, que é Vi sim Ah, agora aqui, Cláudio do céu Que diferença da outra vez que eu vim, rapaz é, que, é, é. que diferença Que trato que você deu, hein Eu não falei que você tá vivendo agora? Tô falando? Isso aqui sim é viver, ó Isso aqui não tinha, pessoal Olha que capricho que ele, que ele é, é, é Tem um capricho muito grande olha nisso aqui Pra fazer uma casa assim, ó Ah Vou fazer desse jeito é. lá Não, dá pra fazer Daí dá Se fazer. for barrear, já Mas dá pra barrear é. Mas um o bambu ser suporta aí, mais deve ser Esse aqui é uma de brilhadeira? Não, não é, né? De é. Debulhadeira de milho? É ah. da ó, de Olha só é Rapaz, que... você, deve, você deve guardar isso com muito carinho Porque eu tô você vendo que ele, muito, é, ele é original mesmo Você, você só pegou e não quis mexer, né? Bom, Coca-Cola, ó, 10% pro Cláudio ali, ó. Guardou, se quiser comprar, vem buscar. Aí você vai ter que pagar bem. Isso aqui não tinha, Cláudio, ó. Isso não tinha. Olha, gente, essa água aqui, ela vem lá da serra, né? Vem. Vem lá daquele mato, né? Vem lá daquele mato, pessoal, ó. Vem lá daquela região lá. Vem, passa por ali, vou até mostrar pra vocês ali. Aí o Claudio muito caprichoso, ó, olha o que ele fez aqui. Faltou uma rodinha d'água ou então um monjolo, né? Pois é. Aqui, ó. Passado, né? Aí desce, esse Mas lá. Tá Opa, tem um peixe bonito ali dentro, moço. Olha lá o bichão lá, ó. Dá pra ver aí? E aquele outro trens. lá embaixo? Tem três peixes. Tem três peixes. Um, três. Um é um, dois, três. E ele tem um pé de jaca ali, né, Madalena? O famoso pé de jaca. Ô oh, oh, tio, aquele pé de jaca lá, o senhor calcula mais ou menos a idade dele? E ela é grande, né? Vamos, vamos botar aí uns 100 anos? Muito mais. Muito mais? Muito mais, pronto. Porque o seu comprado aqui faz um... Mais Então. Ficou... Não é, não. Mas um dia eu vim aí, tinha de jaca. É, lá, é, tá É, tá miudinha, né? Ah, dá pra entrar lá dentro, quer ver, ó? Olha lá, pessoal, deu pra vocês verem daqui, né, ó? Olha. E é assim, ó. Lotada, lotada. As vacas descem aqui pra comer jaca. Quando, quando tem muita jaca sobrando, as vacas vêm comer. Tá vendo lá quanta jaca? Olha. Dá pra ver, né, ó? Quem gosta de carne de jaca, pronto. Vai ficar com vontade. Agora eu vou mostrar algo que eu sou apaixonado. Você já viu no canal e vai ver aqui. Mas antes disso, isso aqui também não tinha, né, Claudio? Isso. Você só restaurou? Olha lá. Gente, isso aqui foi feito então, pelo que o Claudio falou que tinha, eu já entendi. Foi feito. Pra tua esposa lavar roupa aqui? Aqui. Ó, Madalena, você não desgosta de um batedor? batedor. Então. Batedor dele eu é... tenho um de madeira. O batedor dele é tão, é tão caprichado que uma criancinha ia querer escorregar aqui, ó. Ah. Batedor <risos> e aqui do lado. O é tanque, né? Ué, Madalena, dá até pra fazer um desses, pra você, nega. Pois é, dá sim. Que beleza! É. Também a costa depois de um deixa dia eu lavo, de deixa trabalho. Deixa eu lavar um pouco de roupa aqui. É? Espera deixa eu lavar minha blusa. <risos> Lava a sua blusa aí. Deixa eu lavar minha blusa aqui. Olha lá, olha lá. Tá Matar à vontade. Já fez muito isso na vida. Olha lá, <risos> Eita! No, no tempo que eu era criança, meu Deus do céu, aí enxagava lá, torcia lá, aí à tarde não conseguia nem andar. <risos> Agora eu, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, eu dei até a volta ao contrário. Aqui gente, olha, coisa mais linda do mundo, coisa mais linda que nem diz um amigo meu, um carro de boi. Claudio, veio da onde? Esse carro, esse carro era do... eu comprei de um, de um cara aí, mas era do pai do São Gustavo. Ah, você só resgatou. Eu, eu comprei de volta, é. Mas, gente, nesse carro de botio tio, que levava a rapadura pra ventania? É. é. Aí, aí o teu pai vendeu e o Claudio foi lá e trouxe de volta. Resgatou, né? Resgatou, tá vendo, gente? O que que é o amor de família? Vai vendo. Aí é onde que eu falei que o rapaz falou que começa Começa com essa peça aqui, tem um nome. Essa tem um. Tô mostrando, mas vou mostrar agora, ó. Essa peça tem um nome. Até essa aqui também tem um nome. Essa tem outro. E ele falou que vai, cont... vai falando. Só aqui é três. Aqui, a é Chaveia, a orelha para segurar a canga de boi. Aqui era é o pigarro. E aí vai. Aí vai indo, aí vai indo, né? É. Aí ele, ele conta isso aqui também como peça. É. É isso. Essa aqui como peça. É, os foeiros, seis de cada lado. Você vai mandar fazer a... Ah, mas deixa por causa que é mesa. Ah, usa como mesa, é. não vai... Não, faz, não, não tô de vez em quando, mais fruto um peixe ali, faz um arroz é e é mais ah lá, não escove Olha lá, fogãozinho no cantinho ali. palete de ferro grande pra fazer três pratos Rapaz, eu Deus. tenho uma dessa aqui... Só que a minha é pequenininha, assim. É, miudinha. Essa mesa também deve ser nova, pessoal. Olha o que o Toninho Boteão fez. É, esse mesmo. E, e tá perfeitinho, né? Balanceadinho, né? Balanceadinho. Era bom levar ali o Toninho de Botelho pra funcionar um pouquinho. Não tá funcionando porque é muita água. Tem que ser só na torneira, quase pingando. Ah. Baixar o ponto dele. Baixar o ponto. Por causa que é muito pequenininho. A batidinha dele. E essa mesa também não é mesa nova, não. Vocês conhecem, né? Você hum. nem falava. Era falar. A mesa que tinha gaveta ainda. Então. É. é. E a, <risos> e a mãe tinha E assim. essa raridade, você achou onde? Olha isso aqui, que lindo. Essa aí era da casa da minha avó. A casa da minha avó foi o primeiro hospital do Barro Preto. Aí era de dar banho no hospital, nas crianças. Nas crianças? Ah, que legal. Isso aqui é ágata. Ferro argate, né? É? Que nós fala aqui. Vocês é, falam ágata. É Ela é chama ágata. de argate. Que uhum. isso aí é o, é o ferro fundido? Isso aqui é de dar banho nas crianças. Olha. Aí aqui entrava água quente, da Olha. serpentina. Sim. E aqui entrava água fria para temperar. Mas Maravilha olha criança. só que, que coisa, hein? Que relíquia, é, né? É peça muito linda, não? Linda. Você ia encher de suculento aqui já. Ai, <risos> <risos> meu Deus do céu, viu? E aqui não tem nem comparação. Essa aqui é uma panela moderna, mas é. aquela ali, olha aquela lá. é o sonho. É? Essa, ó, aí, essa então. é o sonho, ó. Coisa boa. Mas a Daniela tem uma pequenininha, né, velho. Que cabe mesmo. aí dentro, não eu cabe? Eu pequenininha tenho sua? Esse. Acabei dentro, ele né? meio assim. É, miudinho. Deixa eu só focar nela lá. Esse ferro não é de cobras Olha, ele gente. em cima da chapa. Dá uma olhada no ferro de chapa aqui que a gente fala, ó. Ferro de chapa? É, você, pega, você pegava ele, colocava em cima da chapa, ele permanecia... E sentava, é isso, ele chapa. isso. E passava, e passava a roupa. Sopa. Passava o pano de prato, passava o guardanapo. Hum. E ele tem um aqui, ó. É, esse é antigo. E ó, tá bem no cantinho aqui, quem vê tá esquecido, tá não, viu? É aquela ali? Olha só, gente, o capricho, é. ó. A, Existe essa, essa planta aqui, é, ó. É aquela lá. Que simplesmente, você tá, sabe o nome dela, Cláudia Ah, eu não sei. É Nem imagina. Arte. Que linda, rapaz. E olha só, ela dá, ele colocou duas qualidades de, de, de trepadeira. Uma é essa e outra é essa daqui, ó. Fechadinho mesmo, hein? Ó. Não, não, é fresquinho. Com como é que é que é? E aqui tá ele, fez muito bem feito, colocou tela eu gostei, né? eu aí. Conclusão: não, deixa não a caminhonete guardada aqui. Eu a ideia. Olha a Madalena, que, essa aqui eu nunca vi. Bem, primeira que vez, linda, né? primeira vez. E como tu tem a primeira vez, que, mais hum, que chique! <risos> muito bom, bem, gostei. Agora eu vou ali com eles que eu quero gravar a capela que ele fez. Olha, gente, que coisa interessante. O que, que a fé de uma pessoa faz? Esse moço, casado com a filha do senhor, que eu chamo de tio, Gustavo, ele é tão caprichoso que até essa igrejinha aqui para reunir os fiéis aqui em volta, ele fez. E, e falou para mim que ele fez para agradecer a Deus por tantas bênçãos que eles têm recebido. E ele mudou muito isso daqui, mudou muito. Depois que ele entrou na família... Quanta coisa boa foi feita e ele vai continuar fazendo. Como eu já mostrei para vocês ali embaixo. Esse paiol já tinha, quando eu conheci aqui. Aquela casinha também já tinha. E ali não tinha, era só um barracãozinho comum. Já deu uma ótima melhorada, né? Mas essa capelinha aqui, essa foi no capricho. Bem pensado, né, Cláudio? É. Bom, já falei que o motivo que você fez foi em agradecer, né? É, sempre. Nós sempre, sempre temos muita fé, né? Então é, é um lugar para gente é se reunir. Se cabe, tirar. cabe quantas Às pessoas aí? Ah, cabe até umas 10 pessoas. Não bem acomodado, mas mais cabe. mais, cabe. né? Você vai abrir lá? Vamos lá, então. Você deu a chave para ele certo, então, ou não? Deu? Ele só pediu que vocês não reparassem, porque como dá um trato melhor quando vem pessoas aqui, né? Quando o padre vem. Agora vocês veem o capricho dele aqui, ó. Olha só. Muito bem feito. Fez uma cruz estilizada e dentro um crucifixo muito caprichado. Essa pedra é? A? Que bonita. É, é, é pedra, acho é, é piracema. piracema. É, pra ser assim. Aí, de um lado, Nossa Senhora lá, São José, é isso? Isso. Todo Sagrada Família, Nossa Senhora do Café. Aí, do outro lado... Muito caprichoso, né? Muito, Nossa, muito é mesmo. Nossa Senhora do Café. E aqui em cima, o protetor das lavouras. Deixa eu dar uma olhada. Vou entrar aqui agora. Vocês só não reparem, pessoal, por favor, porque é, quando tem algum... Ah, aí sim. Ah, tá. Aqui tá. Então ele fez, caprichou, muito bonitinho, bem arrumadinho, é, muito bonitinho, é, aqui em cima. Olha, ficou, mas no capricho mesmo, hein? Eu vou terminar a gravação naquele crucifixo ali, gente. Agradecendo a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido. Peço que aqueles que não são inscritos se inscrevam no canal. Os que são inscritos, comentem e falem para nós o que vocês acharam do nosso trabalho nesse lugar. e Que Deus abençoe a família do seu Gustavo e, logicamente, a nossa também. Um abraço a todos.